Olá Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SP Notícias. Olha aí, hoje é quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Para você que está acompanhando aqui a nossa live ao vivo nesse momento, né? nesse início de tarde, hoje é edição excepcionalmente um pouco mais tarde, né? É, como de costume, vocês acompanham aqui pela manhã. Mas hoje pela manhã nós estávamos fazendo aqui alguns é, ajustes né, na nossa central de jornalismo. Mas, portanto, a nossa live vai ficar aqui para você é, durante a tarde, para você durante a noite. Tá? Para que você possa compartilhar, para que você possa é, interagir, se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias. E para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Tem o nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo Laércio, nosso produtor, já colocando aqui 997 4426 Repetindo, 99782 4426 Como eu disse, se inscreva. Vamos lá. Quanto mais pessoas aqui inscritas no nosso canal maior será o nosso alcance levando as informações da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste da RMC aqui Campinas e também do Brasil e do mundo. Veja só, a ação desses policiais civis que atuaram aqui em Santa Bárbara do Oeste. Dois criminosos, dois criminosos sequestraram um motorista lá em Minas Gerais em Uberaba. Esses sequestradores pegaram esse, esse motorista, é, colocaram no carro e, no meio do caminho, ainda fizeram com que ele é, transferisse um PIX de 5 mil reais. Os criminosos pararam num posto é, de conveniência. Ali no, no, no, no posto do Graal, aqui na Bandeirantes, no KM 125 momento que a vítima né, entrou com um dos criminosos e um dos criminosos ficou lá no estacionamento. Só que a vítima pediu ajuda para um funcionário. Foi nesse momento que os policiais agiram e pegaram, colocaram a mão em um dos criminosos, né, nesse criminoso que estava dentro do estabelecimento, é, a vítima é, acabou alertando aí os policiais e o sequestrador de 25 anos, que mora em São Paulo, foi detido pelos policiais. E o outro, como eu disse, que havia ficado permanecido ali no estacionamento, fugiu com o veículo do local. Né? Mas olha aí, os caras saíram lá de Uberaba, Minas Gerais... Só que eles foram para Minas e eles, eles são eram da capital, da capital aqui de São Paulo. Pode voltar para mim, Laércio. Olha, é, da capital para Uberaba, de Uberaba aqui para o interior de São Paulo. E, e essa prisão resultou em uma prisão, né? Você vê, os caras já estavam planejando há muito tempo, mas a polícia e trabalho dos policiais civis aqui de Santa Bárbara do Oeste, a família do adolescente de 15 anos que foi atropelado no início dessa semana, no final de semana, início de semana aqui em Santa Bárbara do Oeste, a família disse que o motorista não prestou socorro à vítima. O acidente ocorreu ali na rotatória da Sábato Roncini, próximo à garagem municipal do Jardim São Luís. A família reclama que o jovem não recebeu nenhuma assistência ou amparo por parte do motorista. Olha aí, ó, o menino teve que fazer uma cirurgia aqui no Hospital Santa Bárbara. Neste dia, o adolescente estava voltando da escola, da escola Emílio Rome, onde estuda. É, ele estava voltando com o um colega e o irmão dele, o mais novo até, estava atrás. Por pouco, não é, atingiu os três, por pouco, hein? Olha aí que ferimento grave, né? Na cabeça teve traumatismo, craniano, né? E agora a família busca justiça, né? Claro, justiça porque disse que é, a pessoa, o motorista que causou o acidente, é, não prestou é, os primeiros socorros. Um início de tarde muito movimentada lá na Câmara Municipal, na cidade aqui de Santa Bárbara do Oeste. Hoje, hoje vai ter a votação da possível abertura de uma comissão processante aqui na cidade barbarense. A Câmara Municipal irá votar hoje, às sete da noite, essa possível abertura da comissão processante para apurar se o vereador Felipe Corado, patriota, cometeu ou não quebra de decoro parlamentar por conta de comentários supostamente racistas feito em plenário durante sessão no final do ano passado. O caso pode levar à cassação de um mandato do vereador. A convocação foi feita oficialmente pelo presidente da casa no dia de ontem, durante a sessão. A Assembleia será aberta ao público às 7 horas da noite. O então vereador Felipe Corá estará presente, não poderá votar nessa comissão né? e também o presidente da, da casa não. né? E vamos ver o que, que vai resultar. Né, como que vai ficar esses próximos capítulos aí Entendeu né? a é imagem do Felipe Coradão, né? Não, para quem não conhece o Felipe é, Vai passar a conhecer a noite hoje então Durante a sessão Olha, um carro pegou fogo, hein? Próximo ali do cemitério Cabriúva o, o rapaz, ele tava indo ao trabalho Aí deu uma pane no carro, olha só Imagens essas enviadas aí pelo internauta Aqui pro SB Notícias Olha aí esse carro, o rapaz ainda ficou, olha lá, sentado, né? O rapaz ficou sentado do, do lado, atrás do carro ali. Perigo também, né? Fogo, pegou totalmente fogo, total ali no carro. É, o corpo de bombeiros foi acionado e... Olha, acabou, hein? Olha a, a proporção das chamas ali naquele momento. É, essa, essa via aí é aquela que desce na lateral do cemitério, para acessar ali a Avenida da Saudade, né, em frente ao cemitério. E, e que dá acesso ali também ao bairro Jardim Batagim. carro pegou fogo totalmente. Por sorte, não aconteceu nada com o motorista. Ali no residencial Furlan, esse fato. Minha gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Compartilhem aqui o Jornal da TV SBN. Compartilhe. Conte com o Nilson Araújo, porque você já sabe, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Boa quarta-feira. Até amanhã.